Área. Vamos fazer juntos Ver, crescer e aprender Solta a beat Eu cheguei aqui, você vai me ouvir Do che ao Piauí Tô tentando te falar Tente apenas escutar, tente apenas entender Há um abismo entre eu e você. As intenções são boas, substrato Bons. pra crescer, plantar e ver. colher Você tem o um poder, tem te ver, é você que vai escolher Entre viver ou morrer, entre comprar ou colher Vamos aprender a respeitar nosso lugar O passado não existe, cada atitude construímos o futuro Não abuse, vamos agregar, prontos pra regar Aprender a esperar, ver, erguer também amadurecer Garantia de brotar Botar. Uma planta pra fumar Cruzamento da melhor genética A mais inédita Vou te contar Essa H1 tá H1. de abalar É Abala. apertar e chapar Pronto pra viajar Sim. Pra bem longe Até a lua chegar Chegou. O Green H1 Eu cheguei aqui, aqui. Você vai me ouvir do Chuí ao Piauí, tô tentando te falar Tente apenas escutar, tente apenas entender Há um abismo entre eu e você As intenções são boas, substrato pra crescer Plantar e colher, você tem o poder de te ver, é você que vai escolher Entre viver ou morrer, entre comprar ou colher Pega aquelas sementes lá, vamos colocar aqui pra plantar essa planta crescer de política, pra uma mente analítica, seja anarquista, anarquista. é você que tá na pista. Não precisa ser especialista. especialista, seja um ativista altruísta, siga como artista, surge sua própria vida, seja a luz, seja ela, onda ou partícula. Pega a onda como um surfista, nascemos sozinhos, sozinhos. morremos sozinhos. sozinhos. Mas morrer é uma escolha, a vida escolha. é uma aula. Não esqueça a vírgula. Siga a crista da vida. Uma vida longa, longa. Eu cheguei aqui. aqui Você vai me ouvir Escute. Do chui ao Piauí, Tô tentando te falar Tente Fala. apenas escutar Tente Escute. apenas entender Entendo. Há um abismo entre eu e você As intenções são boas Boa. Suas